Ai ah, essa é Ai, nave Nossa, esse momento precisa ser registrado Esse momento precisa ser registrado, galera Esse momento precisa ser registrado, não Esse momento precisa ser registrado, senão Vem cá, não, esse momento precisa ser registrado O primeiro convidado do gente Minecraft, velho É isso, bro, bora lá Eu vou te dar um tour na minha casa aqui, ó Minha casa aqui, ó Tem aqui Sim, uma amor, caminha Eu tenho um, acho que eu tenho um só não tenho, não. Eu, não. eu não sei lá, não coloco. que tem uma creche, tem uma fornalha. Agora nós vai ver a casa real. Vem cá, me segue. Agora é a casa real. Aqui, ó. Olha a casa realmente aqui, ó. Ah, que pobre. <risos> aqui precisa de uma reforma. Aqui tá tudo bagunçado, mano. Aqui tá tudo bagunçado. Tudo. plantação de pobre. Caso <risos> Aí tem as ferramentas, pode roubar tudo. Vai matar daqui a pouco, vai. <risos> Aí aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, você vai presenciar pela primeira vez. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Você vai ver a, a maior burrice do céu Tá seu. vendo eu isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui? Tá bom. Aí. Tá vendo isso aqui? Então. Sabe o que, que eu fiz aqui? Eu tinha colocado uma árvore pensando que ia crescer. Boa, mas... Então, a, a, a inteligência do cara. Não, isso aqui você tava você preparado para ver, mano. Lixo free fire, mano. Aí aqui é minha escavação. Ah, eu preciso te mostrar um negócio. 19. A gente tem tá lá, tá lá em cima. Tem, tem que se espalhar, craft tem table. Isso aqui, ó. Isso aqui eu vou te mostrar Não, por quê, tá? É que eu não uso as coisas, essas armaduras. Eu não tô há muito tempo pra usar. É porque, eu não uso. é, porque eu tô mais minerando essas coisas, tá ligado? Eu não tô precisando eu tô muito. De... Eu vou ah, nossa! Parceiro perfeito, então. Eu tô todo com o machado, só. Você tá com fome? É. Agora que eu vi, eu tô parecendo o Vinicius 13. Eu tô com mais de um pack de Redstone aqui. Ó, <risos> oh, vem cá, vem cá. É é, mano, nós temos que nós temos a mesma ideia. Eu com de que não sei porquê, velho. Você não, ó. O aqui. Nós, nós precisamos reformar, viu? Aqui, não sei, velho. Mas nós, nós precisamos reformar aqui, hein. Você vai ajudar, você não? Acho que pra nós vamos precisar minerar pedra, mas ó, vem cá, vem cá, vem cá. Vê aqui, ó. Ó, eu tenho duas coisas pra te mostrar. Só que uma coisa nós vamos ter que se arriscar um pouquinho, porque eu não sei se nós vamos se dar mal. Se nós fizer isso. Nós vamos ter que ir pro Nether. Só que nós vai entrar e sair do Nether. Pra eu te mostrar um negócio. Você ah, tem de tinha. no baú. Eu vi no baú. Ah, não. O baú de ferramenta. Tá, vou pegar, não. Vou guardar aqui Então, mas a gente só vai entrar e sair do Nether. Gente, tipo, só vai entrar no portal e sair do portal. É Só pra te mostrar um negócio que aconteceu no meu mundo. Que eu consegui contornar. Por que pareça. Ó, vem cá. Ó, vou te mostrar um troço aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse caminho aqui, ó. Tá vendo esse caminho aqui? É a parte do negócio. Não. Todo mundo comprou os, o Ride Republic? Eu lá. Mas eu, eu olha aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui vai fazer parte, tá? Isso aqui a gente não vai entrar aqui agora, mas olha só. Esse aqui. Aqui, ó. É a. Era o minerando da 1.17. Tá eu tô não sei se Bora passar hum. uma corrida que chegar lá primeiro ganha. Bora. Deixa então, Ah, você sabe, vai acabar fundo. <risos> olha aqui, ó. Entra nesse portal aqui. Porra, oh, é Toti. Esse portal aqui. Oh, é olha aqui, ó, é que hora, olha Aqui o ouro aqui, o é é seu mongoloide. Tá, calma, calma, calma, calma. Entra eu aqui, entra aqui, aqui, ó. Vou te mostrar, tá vou, vou tá mostrar tá te mostrar o negócio. Não, tá, pega. Hum, hum. Então, ó. Nós vamos entrando nesse... Isso aí só, tá? O que é da de fps de frames por segundo? Cruzes, meu oh. oh. tá 60? Ó, ó, agora volta o portal. Meu Deus, agora que eu vi o negócio, mas volta o portal. Agora Ai, tem um novo. bicho aqui. Tem um bicho agora aqui agora. Entra de novo. Tem um bicho de novo. aqui. Bicho de ele, de vai atir, ele vai tirar no portal. O bicho vem, bicho. Não tote. Quase que eu morro. Eu vou morrer. Eu vou morrer, Dolce, te... me socorre, por favor. C9, você tá... Eu não consigo te socorrer, eu tô no trato de carregamento. Você não, você tá com armadura de ferro? E tu morreu eu perco todo o foguete que eu tinha no mundo, basicamente. Tô vivo. Tô vivo. Aí. Tô vivo. Tu consegue tô... entrar no portal de novo? C9. C9. Eu vou entrar no portal. Tu não no... morreu na lava, né? Não, sei lá, a única coisa que eu quero que você me responda é Tu morreu perto de algum fogo, eu lavo? Tipo, do lado Meio que não, eu tava tu? correndo Aí tinha um guest na minha frente Mas tá tudo bem, ó, tu? eu acho Eu não sei onde que eu morri Renov, cadê teu Você é Cadê tu? Ai, caramba, eu comecei a pegar fogo do nada Renov, cadê teu loot? Oi, tem não? Oi, tem não? Não tá aqui não. Ah não, tem que ir. Só se. Só se tiver ali. Não, acho que tu perdeu tudo que eu tinha. Não, não é possível. Eu morri em cima do. Eu morri na frente do portal, Todd. Tu morreu na frente do portal? Não, você tá falando sério, porque eu tô aqui, não tem nada, velho. Tem absolutamente nada. tem que vir aqui. Não tem nada, nada. Nada aqui. E pior é que tem um buraco do lado do portal. que, que aconteceu? Eu tô... Eu fui te com uma bola de fogo. E tem um gué. O gué. Ah, o jogo tá lagado. O jogo tá muito lagado. Senão, o jogo tá muito lagado. Isso que me matou. Eu, eu fui correr. Aí meio que o gaste me bateu. Senão, vou ter que voltar pro portal. Tá. Senão, cadê o loot? Que eu não tô vendo. Tá aí. Tô... Tô... Não é possível. Eu tô começando a achar que aconteceu uma coisa chamada você. Cara. Você morreu do lado do portal. Eu todo no loot. Caiu no buraco. O do caramba. Não, sabe o que eu acho que aconteceu? Hum. Tá, não... mas basicamente pra te resumir o que, que, que tinha aqui, depois que você sai do Nether, tem um buraco. Uh, o, o buraco bugou o um portal bugou e na sua cima do caminho. A gente aí eu já tá um na caminho... camada certa pra achar diamante? Ah. Ah! <risos> Ut. Te... Te... Hum. A gente tá na camada certa pra achar diamante? Eu cavei pelo menos porque eu acho que tá certo. Eu tenho que pegar meu loot de novo, porque meu loot meio que caiu, sabe? O seu? Meu loot caiu lá no buraco do portal. Eu vou ter que voltar de novo.